Aniversário longe do Brasil. Hoje faz oito meses que eu tô morando aqui na Irlanda e semana passada foi o meu primeiro aniversário aqui na ilha e por isso eu quis registrar tudo pra vocês. Eu sou a Maria e esse é o Maria Quer Viajar! Ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma notificação e já deixa seu like. Bom dia! <risos> Bom dia! Acordei com um pouco de dificuldade, né? Porque ontem foi o lançamento do site mariaquerviajar.com Se você não conhece, já entra lá depois de assistir esse vídeo Dá uma olhadinha, tira suas dúvidas, me manda tudo que você estiver pensando, precisando saber, que eu posso te ajudar e tal. É... Eu vou fazer um vlog do meu aniversário pra poder... Se você está assistindo é porque deu certo e eu coloquei no canal primeira coisa que eu quero falar é sobre o meu cabelo, a minha falta de maquiagem, estou de roupão porque o que, que acontece? uma das propostas desse canal é que ele seja de verdade a pessoa mais importante da minha vida é o meu marido e ele me vê acordando exatamente assim não vai ter disfarce, não vai ter nada esse canal ele vai ser transparente, ele vai ser como eu sou não tem interesse nenhum de disfarçar nada então vamos lá olha a cama passada e aqui temos um microondas e eu coloquei um mingau de aveia, fazendo um mingauzinho de aveia, que é o meu café da manhã. Já são 11 horas da manhã, mas, né amores, aniversário, eu posso tomar café da manhã 11 horas da manhã no dia do meu aniversário. Eu voltei aqui pra cama, comi meu mingau e comecei a ler as mensagens que as pessoas estão mandando pra mim. E, cara, é muito foda. Eu... <risos> eu tô muito emocionada, porque... Eu nem sei se vou ter coragem de colocar esse vlog no ar, mas... É muito estranho. Não tá no Brasil, sabe? As pessoas que eu amo, as pessoas que... Estiveram comigo em quase todos os meus aniversários, os aniversários que eu lembro, meus amigos, assim, da vida inteira. Me mandando mensagem, me mandando foto e vídeo dos meus aniversários. Aniversário é uma coisa muito complicada pra mim, é uma coisa muito forte, é uma coisa muito séria. E eu achei que eu tava sussa, maravilhosa. Mas eu comecei a ler as mensagens, e eu ouvi os áudios, o pior é os áudios, cara, nossa! Você ouve a voz da pessoa, e você quer abraçar ela, sabe? Nossa, você sabe que você não vai ver ela hoje. E aí, se fosse um dia de aniversário que eu tivesse no Brasil, eu recebia essas felicitações, e já marcava, e já falava, gente, hoje eu vou no restaurante tal, eu vou no bar tal, eu vou na festa tal, vamos todo mundo lá, ou então eu vou fazer alguma bagunça lá em casa, vem me ver. E as pessoas iam, e eu podia sentir elas, sabe? É isso. Se a proposta do meu projeto, do Maria Quer Viajar, é ser transparente, é falar tudo aquilo que realmente tá acontecendo comigo, tudo aquilo que eu realmente tô sentindo, então eu acho que eu não devia esconder isso. Ai... Não vou chorar mais, eu acho. <risos> Bom, agora eu quero almoçar fora, então eu vou colocar roupa pra lavar, porque... Colocar roupa na máquina pra lavar, porque, né, a vida continua, e eu ainda tenho que fazer minhas coisas. Mas é isso, existe saudade, existe falta, existe essa, esse momento complicado de não ter as pessoas que você ama tão perto. Mas tudo tem um preço, tudo tem um preço, as suas escolhas todas têm consequência, e eu escolhi e não me arrependo de ter vindo morar aqui na né? Irlanda, eu estou muito feliz, apesar de que, como eu disse, tudo tem um preço. O nosso aniversário hoje é no Carrefour Master, que é um restaurante que o Chiel não gosta muito que eles têm uma carne na pedra muito gostosa aqui e eu nem gosto de comer, né? Dá oi Carlos! Oi! A promoção de aniversário aqui do... é The Brazilian... The Brazilian Beauty. The Brazilian Beauty. Primeira vez na cera e Ave Maria. Não, não dói nada! E limpa-se Ainda bem que eu não sou nada branca, né? Não fica vermelho, não fica nada. <risos> Gente, eu sou a louca da promoção. Eu tava no Instagram e aí eu vi que tá com 25% de desconto no dia do seu aniversário. E aí eu inventei qualquer coisa. Eu falei, preciso fazer alguma coisa. Eu lembrei que nunca tinha feito sobrancelha depois que vim pra cá. Já tem 60 anos e resolvi fazer a sobrancelha hoje. Acabei de terminar a sobrancelha. Olha! Só um pouquinho vermelha porque eu sou muito branca. Está escuro, mas ainda são 5 horas da tarde, é porque é verão, né? Verão? Oh, inverno! <risos> e a gente tá indo pro pub, Porter House, pra poder comemorar o meu aniversário! E tá frio pra caramba, por isso que eu tô assim, parecendo a Leia, eu vou guardar o celular porque meus dedos estão congelando. Você, você está bem, Joaquim? Oh, tudo bom, muito bem, graças! Voltando para casa agora, tá chovendo, como sempre. Esse foi mais um vídeo do Maria Quer Viajar. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, eu espero que você tenha um dia maravilhoso e até o próximo vídeo. Tchau!